Demoramos para gravar esse vídeo, não é? Nós tentamos não cometer o erro de ler muito rápido e ficar esperando muito tempo para o próximo volume. Acredite, isso não é um ponto negativo, as histórias prendem muito bem. Mesmo aquelas que fecham no mesmo volume, deixa um gostinho de... Hum, quero ler mais disso. Você pode assinar o Almanac Guará por 25,90 por mês. O volume que você irá receber depois da assinatura depende do mês que você for comprar. Mas isso não é um problema, já que você pode comprar os volumes anteriores à parte. No final desse vídeo vai ter um recado importante, então assista até lá. O Almanac Guará começa com santo, escrito por Alex Mir. Acho que pelos dois últimos vídeos não é nem preciso dizer que a narrativa está excelente. E é realmente muito legal ver o que Alex fez em 24 páginas. Nessa história do Terceiro Almanac, Salvador e seu Zé vão enfrentar Jaci Jatere e Mapinguari, dois membros do folclore aqui da América do Sul. Jaci Jaterê é uma importante figura da mitologia Guarani. Já uma Mapinguari é uma lenda dos índios da região Amazônica. Isso que foi falado agora não entrega o plot da história. Na verdade, queríamos mostrar que o folclore brasileiro está sim inserido nas histórias de seu Zé e Salvador. Seria muito legal ver mais do nosso folclore no Almanac. Outro ponto legal de mencionar é que Santo não aponta uma religião como sendo a certa. Ele respeita as diferenças e critica quem usa a religião para o mal. Um exemplo disso é o padre católico que acompanha Salvador no começo de sua aventura. Infelizmente, essa provavelmente foi a última história do Santo nessa temporada. Mas queremos muito ver mais histórias desses personagens em outra temporada. O próximo volume do Almanac contará com Eu Sou Lume no Lugar de Santo. Uma história que traz uma heroína aprendendo a lidar com seus superpoderes. E aproveitando que estamos falando do Alex Mir, soubemos pelo Instagram do Rafa Pinheiro que logo logo vem mais segundo tempo por aí. Se quiser saber mais sobre essa história, veja os dois primeiros vídeos que fizemos sobre o Almanac Guará. Então se você gosta de futebol e quer ver futebol nos quadrinhos, fique ligado no almanac. Agora indo para a Ecos, a história começa com Kenneth, Alev e Naina descendo do trem que vemos no segundo volume. Atravessando uma densa floresta com um guia estranho, eles chegam a Esmaragdos. Não podemos dizer muito para não estragar sua experiência, mas é aqui que se encontra o mistério desse volume. O roteiro está bem construído e deixa um baita gancho para o próximo volume do almanac. Rafa Pinheiro mostra o quanto vale a pena ter conhecimento de arquitetura quando se constrói um cenário. Não sabemos se foi inspiração, mas o templo de Ismara lembra muito o castelo de Oz que vemos no filme de 1939. Estamos aguardando ansiosos para saber qual vai ser o desfecho dessa enrascada que os personagens se meteram. Pera aí, você tá assistindo até aqui nem se inscreveu nem curtiu o vídeo? Se eu fosse você, faria isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Em Cidadão em Comum, vemos um pouco mais da investigação sobre o nosso herói Kaliel. E também um pouco mais da vida de Loskiavo, o policial que está no caso durante esse período. Pedro Ivo, o criador de Cidadão em Comum, fez um trabalho tão legal nas desventuras de Loskiavo que conseguimos facilmente simpatizar com o personagem. Mesmo não aparecendo muito Cidadão em Comum e os personagens que estão com ele, conseguimos nos situar e saber mais ou menos o que estão fazendo enquanto rola a história de Loskiavo. Como dissemos no primeiro vídeo, Cidadão em Comum tem uma cara muito cinematográfica. E agora, felizmente, soubemos que o quadrinho ganhará uma adaptação pela O2 Filmes. É uma produtora brasileira muito relevante no mercado cinematográfico do Brasil. Eles produziram um filme que poucas pessoas conhecem, um tal de Cidade de Deus, que chegou a ganhar prêmios mundo afora. Tadinho, o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Pedro Ivo, o escritor do quadrinho, disse que o projeto mudou de cara algumas vezes e foi atrasado por conta da pandemia. A adaptação será em formato de série. Vale lembrar que a O2 já produziu manhãs de setembro para a Amazon Originals. Sendo assim, se eles lançarem no streaming da Amazon, Cidadão em Comum pode ter fama até fora do nosso país tupiniquim. A história independente desse mês é 17 anos e um 38. Esse quadrinho conta uma experiência na vida de Kleber, que tem 17 anos e está desempregado e tem uma filha recém-nascida. Fazendo um bico como animador, ele sofre um calote de Zé Mania, o cara que contratou ele. Com o calibre 38 na mão, Kleber está decidido a cobrar o seu dinheiro do velho caloteiro. Interessante, não é? Essa é a infeliz realidade de muita gente no mundo inteiro. Como será que acaba essa história? Só lendo pra saber. Ela começa e se encerra aqui. A história rola bem rápida e dinâmica. O que ajuda tanto os novos leitores de quadrinho quanto diversos leitores mais velhos. Agora é a hora do recado. Até o dia 26 de setembro, o Almanac Guará está fazendo uma convocatória para novos quadrinhos independentes. Então, se você é quadrinista e tem uma história que fecha em 6, 10, 22 ou 24 páginas, vai lá no site da Guará na parte convocatória, leia as regras e veja se seu quadrinho encaixa com o que a editora pede. Caso esteja tudo de acordo, só preencher o formulário. Lembrando que eles podem não publicar seu trabalho, mas podem te chamar para fazer outras coisas dentro da editora. Vamos deixar o link do site da Guará na descrição. Lá você também encontrará outros quadrinhos 100% brasileiros, que valem muito a pena dar uma conferida. No mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até um próximo vídeo.